Com a chegada do CS2, vamos combinar que uma das skins que mais se beneficiou da engine CS2 foi a AK, arabesca dourada, principalmente com adesivos dourados. Essa skin se transformou em uma belezinha no CS2, porque ela realmente parece agora uma arma pintada de ouro. E ainda melhor, com adesivos dourados, ela fica perfeita na minha opinião. Eu que não gostava muito dessa AK, agora passei a olhar pra ela com outros olhos no CS2, porque realmente tá muito insana e os preços não mentem. Tem essa K Já quase dobrou de preço Desde que o CS2 foi lançado Eu sei que não foi lançado Ainda só tá em beta, né? Mas é isso, cara Desde o dia 22 lá de março Se a gente pega pra checar Os preços dessas skins Nos mercados aí High tiers do CS Como o Buff Esses itens praticamente subiram 80% já E o mesmo aconteceu Com a cara arabesca dourada Sem adesivos, né? Na versão Factor New Ela já tá custando o dobro E como resultado Itens como pacotes Souvenir da Dust 2, que é onde a gente consegue a cara besca dourada, estão explodindo de preço. A gente poderia ter comprado antes da Source 2 esses pacotes a 50 reais, mais ou menos. E hoje eles já estão custando 100 conto. No caso do campeonato Antwerp, que, na minha opinião, é os melhores adesivos para cara besca dourada junto com o Stock Home. Que também subiu bastante, tá? A gente já vai ver ele aqui, ó. Custando cerca de 50 reais. Porém, pré-CS2, ele tava na casa dos 30. Partida já começou! Precisamos de alguns tipo disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. É e é um Olha só pra é isso! isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível!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 Dois que se você tem um guardado, você pode estar tá ganhando uma grana, esses também subiram muito, tá? De 25 reais pra hoje cerca de 50, dobraram. E bom, não são só nos pacotes da Dust2 que a gente tá vendo um aumento de preço, tá? Basicamente todos, todos os pacotes de skin souvenir dos últimos majors estão valorizando bastante, mas todos os pacotes de Dust2 em específico estão valorizando um pouquinho mais por causa da arabesca dourada. Então, se você tem um desse, talvez seja melhor guardar e esperar ele continuar valorizando para vender no futuro. Se você me pergunta, vale a pena eu abrir meus pacotes? Eu te respondo que não, porque muito provavelmente você vai pegar skins assim. É muito difícil de vir, uma skin top com uma cara arabesca dourada, com adesivos bacanas, ou uma Desert rider com adesivos legais, posicionados na posição certa, né? Eu só sei que, na minha opinião, arabesca dourada é como se fosse a nova Dragon Lore Souvenir no CS2. Ela tá sensacional e eu tô me arrependendo de não ter comprado uma dela no passado. Eu tava analisando, inclusive, outras skins souvenir esses dias e olha como que os adesivos dourados ficaram insano. Eu acho que agora é um novo hype pra skins souvenir. Assim como os adesivos holográficos também estão subindo muito, tá? Mas olha, essa daqui tá sensacional, igual a arabesca dourada. Se você tá gostando dessas atualizações a respeito das skins do CS2, deixa um like aí embaixo. É o que eu tô podendo fazer sem acesso ao CS2 na minha conta, né? E tendo que usar CS2 de outras pessoas, mas eu consigo inspecionar as skins, os adesivos, consigo analisar o que tá rolando no mercado e trazer pra vocês aí um update do que, que tá rolando na economia do CS A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de deixar o likezão aí Ajudar muito, tamo junto, um abraço Falou